Oi, gente, beleza? Tranquilo? Aqui é o professor André, mais uma vez aqui do canal Matemática Chata, trazendo mais uma questão de regra de três composta aí para você, beleza? Então, vê bem, uma máquina gastou 27 minutos para tirar cópias das páginas de um documento. Se o mesmo serviço tivesse sido executado por outra máquina, cuja capacidade operacional fosse igual a 3 quartos da capacidade da primeira, então teriam sido gastos, né? Quantos minutos, né? Vamos lá, vamos verificar isso. Ver bem, é, uma máquina gastou 27 minutos, uma máquina, então o tempo aqui de 27 minutos, ok? A capacidade dela, né, visto que a segunda máquina tem uma capacidade de 3 quartos, então a capacidade dela é de 1, 1, 1 100%, né, que é igual a 1, tá? Então, é, quantos minutos né, a outra máquina, tendo uma capacidade de 3 quartos da primeira, né, 3 quartos da capacidade da primeira, ela vai efetuar o serviço, né? Então, se eu tenho 3 quartos da capacidade, 3 dividido por 4 dá 0,75, tá bom? Então, 0,75 é a capacidade que a outra máquina tem para efetuar o serviço. Então, ela, a gente quer saber quantos minutos ela vai efetuar esse mesmo serviço, ok? Então, vamos lá. Jogo das setas. Tá? Então, uh, com a capacidade, né, a primeira máquina utilizando, tendo uma capacidade de 100%, fez o serviço em 27 minutos. Tendo aqui uma capacidade de 75%, né, vai se fazer o serviço em quantos minutos? Em mais tempo, né? em mais minutos. Então, porque A capacidade é menor. Beleza? Uma capacidade menor, beleza? Então a gente vai armar a continha aqui. Tá parece ser uma regra de três composta, né? Eu acho que é por causa das máquinas. E aqui é inversamente proporcional. Isso aqui vai dar vai ser igual a 0,75, tá? Então eu vou passar o x, multiplicando 0,75 que vai ser passado dividindo o 27. Então 27 sobre 0,75 é igual a x, OK? Ora, tudo isso nada mais é que igual a 36 minutos, beleza, pessoal? Eu dividindo 27 por 0,75 vai dar x igual a 26 minutos, tá? Mas só isso? Só isso, professor? O quê? Não, sério. É só isso? É só essa besteira que o senhor vai passar? O senhor não vai nem mostrar como é que se divide 27 por 0,75? Ah, vocês querem ver? Querem ver isso, é? Tá, eu vou mostrar. Então, vamos lá ver isso aí. Ora, você vai pegar, ver bem, eu tenho 27. 27. E vou dividir por 0,75, né? Não é isso? Olha aqui a continha. 27. Vou dividir por 0,75. Okay? Então, você vai fazer o quê? Eu tenho duas casas decimais. Aqui, no meu número decimal, eu tenho duas casas decimais. Então, eu multiplico por 100. Vou multiplicar por 100 aqui e multiplicar por 100 aqui. Se aqui tivesse só uma casa decimal, nesse caso assim, 0,7, multiplicaria por 10. Então, ficaria 70 né? e aqui ficaria 270. Okay? Multiplicaria os dois algarismos por ou os dois numerais por 10. Beleza? Nesse caso, eu tenho duas caras decimais, multiplico por 100. Então, vai ficar 2.700 dividido por 75. Beleza? Tranquilidade? Então, eu tenho aqui que 270, 22 não dá, 27 não dá, 270 dá para dividir por 75. Então, eu vou fazer as continhas aqui para ver qual número que vai dar aqui. Eu vou começar pelo 6. Então, eu tenho aqui 75 vezes 6. Isso vai dar 5 uh, vezes 6, 30. Vai 3, 6 vezes 7, 42 com 3, 45. Eu tenho. Não dá, né? Eu tenho 270 aqui, é um número muito alto. Vamos baixando. 75 vezes 5, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35 com 2, 37. Né? Não dá também, é muito alto. 75 por 4. Então, 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30, 300. 300 também não dá. 270 eu preciso. Então, tem que ser igual ou menor, né? 4 já passa. Então, visto que o resultado deu 36, né? Com certeza vai ser o 10. Então, 75 vezes 3, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21, com 1, 22. Deu 225, beleza? Então, aqui é 270, 225 é menor. Então, aqui é 3 e aqui eu coloco 225, ó. Né? Então, esse aqui, 5 para 10 é 5. Vai 1, 3 para 7, 4. 45, baixo o 0. Aqui é 0, tá? Eu baixo o zero aqui, deu 450, agora dividido por 75. Parece que eu já fiz a conta. Ah, tá, o 6 aqui, ó. Deu 450, é exato. Então, aqui é 6 e aqui é 450, onde tudo isso será igual a zero. Beleza! Resultado, 36 o quê? 36 minutos. Olha aí. Mais uma vez, a continha foi feita. E agora vocês estão esclarecidos e vistos, né? como foi feita essa questão na divisão 27 dividido por 0,75 é igual a 36. Obrigado pela participação de vocês, obrigado por vocês terem curtido, obrigado pelos comentários de vocês, né? Puxa muitas e muitas inscrições, é massa ter vocês aqui. Claro, se você não se inscreveu, aproveita e inscreve-se agora. Beleza? Estarei eu lá no próximo vídeo esperando por vocês, tá bom? Tchau, tchau, até lá!